Cirurgias astrais Recentemente, um médium queixou-se de uma dor no baixo ventre. Aparentava ser uma hernia estágio inicial. Durante a sessão, após o desdobramento, foi utilizada a técnica de alimetria no mesmo. No momento em que isto acontecia, outro médium relatava uma cirurgia espiritual que acontecia numa clareira de uma densa floresta. Médicos presentes e vários enteais atuavam sobre o paciente deitado sobre folhas. Na semana seguinte, o médico que recebeu a graça contou que havia sentido um certo incômodo no local e a dor que sentia antes havia diminuído muito. Era como se estivesse recebido um corte de aproximadamente 10 centímetros. Na segunda semana, relatou que a dor havia sumido completamente e se considerava reestabelecido. A cobertura espiritual é importantíssima para que os processos ocorram naturalmente.